No ano de 1925, foi revelada ao mundo uma das obras mais importantes já escrita. E dentro dessa incrível obra, existe um ensinamento que eu vou destacar em quatro passos, que formou muitos milionários e pessoas bem-sucedidas nos últimos 100 anos. Este segredo, que não é mais um segredo, revela como que você atrai qualquer coisa na vida e vale colocar que, quando eu falo qualquer coisa, vai desde pobreza até riqueza. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Misael Michel e já vou logo avisando que este vídeo é um daqueles que você será mais feliz se você tiver um caderno e caneta aí junto com você. Então, anote tudo que você puder. Quando eu peço para você anotar, nem é tanto por você voltar ao que você escreveu e ler novamente, mas já é comprovado que quando você anota os passos de um ensinamento, você fixa melhor o conteúdo. Então, fica à vontade se assim você preferir. Bem, hoje nós vamos discutir sobre um princípio revelado ao mundo no ano de 1925 por Napoleon Hill, através do livro The Law of Success, ou A Lei do Triunfo na Língua Portuguesa. Este princípio formou muitos milionários e que, segundo o próprio Napoleon Hill, este princípio é responsável por todos os grandes sucessos que existem em todos os objetivos, em todas as partes do mundo. Ou seja, se deu certo para outras pessoas, inclusive comigo, pode dar certo com você também. Bem, primeiro eu vou ler um pequeno trecho do livro e depois vou destacá-los em quatro partes para facilitar para você. O que você verá aí na tela daqui a pouquinho é uma tradução livre do livro The Law of Success, na versão original de Napoleon Hill. Preste muita atenção em cada detalhe, em cada frase do que será dito.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 Imprimir seu objetivo principal definido em sua mente subconsciente é chamado de autossugestão ou sugestão que você faz repetidamente a si mesmo. Bem, agora eu vou destacar este ensinamento em quatro passos simples para ficar mais claro. Preste atenção nisso. O primeiro passo é ter um objetivo principal definido, que deve ser selecionado com muito cuidado. Eu não sei se você sabe mas nós temos uma média de 70 mil pensamentos diários. Se você não tiver claro em sua mente, um objetivo principal definido, com clareza e com especificidade, pelo qual você vai se focar e dedicar pelo menos uma hora do seu dia, um oceano de pensamentos vão dominar a sua mente e as suas ações diárias. E isso te levará a qualquer coisa e a qualquer lugar. O segundo passo é escrever com especificidade esse objetivo claro e definido. E após isso, colocar em algum lugar onde você consiga ver por pelo menos uma vez ao dia. É importante que seja num lugar onde você veja mais vezes, mas se for para escolher, que seja pelo menos num lugar que você veja uma vez ao dia, tá bom? O terceiro passo é visualizar com repetição esse objetivo claro e definido. E quando eu falo sobre visualizar com repetição, é tanto visualizar a escrita, do seu objetivo, assim como visualizar aqui dentro, criar filmes mentais. Ao fazer isso, a sua estrutura psicológica será inundada com o seu objetivo, que, em outras palavras, eu posso dizer que você acostumará o seu subconsciente com tal ideia e estará imprimindo essa mesma ideia no poder do seu subconsciente com o caminho, como se fosse um projeto, como se fosse um mapa a ser seguido. Ficou claro? Bem, se você fizer isso bem feito, o seu subconsciente encontrará o que eu chamo de recursos externos e, re e recursos internos que vão te aproximar do seu objetivo. O quarto passo é a ação consciente. Após o seu subconsciente ter recebido o recado e ter criado um padrão a ser seguido, muitos insights de ações surgirão para você entrar em ação. É aqui que muitos acabam vacilando pois acham que é só pensar e sentir que as coisas vão cair do céu ou brotar da terra. Sem ação, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. sem ação não há realização. Agir inteligentemente em cima dos insights que você recebeu, os insights que você vai receber, é o fator determinante do sucesso. Estes mesmos quatro passos servem tanto para o sucesso, assim como para o fracasso. A única diferença é que, 95% das pessoas não têm um objetivo principal definido. 95% das pessoas não pensam com clareza no que querem. Na verdade, nem sabem o que querem da vida. Não visualizam seus objetivos diariamente e, com isso, o subconsciente é guiado a qualquer coisa. O pior que isso, elas têm uma visão clara do que não querem. Ficam o dia inteiro falando sobre isso, visualizando o que não querem. Imprimem no poder do subconsciente o que não querem. E como o subconsciente recebe tudo de forma literal, ele entende isso como um padrão a ser seguido. E o final da história você já sabe, não é mesmo? Bem, eu espero de coração que esses quatro passos tenham feito sentido para você. Revise mais algumas vezes este vídeo, principalmente a leitura que eu fiz. Faça anotações, pois tem muita coisa para anotar. E mais importante do que isso, entre em ação. Entre em ação a partir de agora. E aplique o que você aprendeu. Eu tenho uma aula completa onde eu ensino um pouco mais sobre como criar objetivos de forma correta e como entrar na frequência destes mesmos objetivos, pois é só dessa forma que você conseguirá conquistá-los. Se fizer sentido para você, primeiro o link é da descrição e também estará passando agora mesmo aqui no card. Tá bom? Bem, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe nas suas redes. 95% das pessoas não obtêm sucesso na vida por não aplicarem esses princípios. Algumas ainda não conhecem. Então, me ajude a compartilhar isso com mais pessoas. O seu compartilhamento é uma semente. Pegue isso, tá bom? Eu estou aqui por causa de um compartilhamento, não sei se você sabia. E é por pessoas como você, do bem, que eu continuo aqui fazendo o meu trabalho. Sou muito grato por sua vida. Antes de compartilhar esse vídeo, escreva aqui nos comentários a seguinte frase. Eu escolho o sucesso. E mais do que isso. Fale isso todos os dias para você mesmo. Pode ser na frente do espelho, enquanto você estiver indo para o trabalho, ao acordar. Fale isso para você. Eu escolho o sucesso. Lembre-se disso. O seu subconsciente pegará como um padrão aquilo que você fala constantemente no seu dia a dia. Os conteúdos que você absorve no seu dia. Então, dê uma direção clara para ele. E ele vai encontrar os caminhos para te aproximar do sucesso. Me acompanhe também lá no Instagram. @canal_misael_michel. Te deixo um grande abraço.